M4-1S foi nerfada o que significa que agora a M4-4 vai voltar a ser utilizada no CSGO é quase como se ela tivesse sido bufada né, na real eles não vão mexer na M4-4 mas pela M4-1S tá agora com 5 balas a menos né, no pente, faz toda a diferença e isso afeta muito a demanda das skins de CSGO, porque quando a M4-1S foi bufada, todo mundo fez o que? Vendeu a M4-4 e comprou a M4-1S agora que a M4-1S foi nerfada todo mundo tá vendendo a M4-1S, comprando de M4A4. Então é agora ou nunca. Pode ser que daqui a uma ou duas semanas todas as skins de M4A4 estejam custando o dobro, talvez até o triplo do que elas estavam custando hoje. Então compre agora ou nunca. Para te ajudar, eu fiz uma lista das 10 skins de M4A4 mais hypadas do CS:GO. Eu vou estar tá mostrando elas para vocês em factor new, minimal wear e field tested, comparando se vale ou não vale a pena investir um pouco mais para pegar com o float baixíssimo, porque a gente tem dois tipos de skins no CS. Aquelas que praticamente não se desgastam só a um pouco o brilho conforme o float vai aumentando, que é o caso, por exemplo da AWP Príncipe você vai ver que quase não tem diferença entre Factor New, Minimal Airfield Tested lá em cards começa a desgastar de verdade enquanto que outras skins, como por exemplo a M4A4 Asimov, é perceptível que conforme o float vai aumentando, a skin vai ficando muito desgastada, o mesmo acontece aí com a M4A4 Poseidon, cara, o float dela vai aumentando, ela vai ficando completamente zoada, por esse motivo que eu peguei uma Poseidon com 3 zeros após o ponto, mas provavelmente essa skin aqui não encaixa no orçamento de todo mundo, que é uma skin que tá custando 10 mil reais. Então vamos dar mais barata até a mais cara. Não é exatamente assim essa lista, tá? Mas no final estão as mais caras e no começo estão meio que as mais baratas. Acompanha até o final e depois faça a sua decisão. Vamos que vamos. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o King Drop. Uou! Boa! Ah! Ah! Ah! K-Drop. Skin caro, é mais simples do que pensas. E número 10, temos a m 44 a Cyber Security. Tem cores muito iradas, muito vivas. Vendo ela aqui em Infector New. Muito louca, tá? Essa que eu compraria, sem dúvidas, no caso dessa skin aqui. Porque custa 112, reais. Não precisa exagerar em Infector New. Ela em Minimal Ver já baixa para 70, reais. E praticamente não tem muito desgaste, não, velho. Essa é uma das skins que só perde um pouquinho. De brilho, tá? E Minimal já tá bom demais, sinceramente. É até besteira gastar cento e poucos reais aí. E ela, em field tested, vai custar 40 reais. Aqui a gente já começa a perceber que perde um pouquinho de brilho e tal. Começa a ter um pouquinho de desgaste, mas é do tipo de skin que quase não se desgasta de acordo com o float. Só vai ficar zoada lá em Battles Card mesmo. E em nono lugar, a gente tem a M4 Dragon King, cara. Factor New ela tá saindo 105 reais. Essa skin eu também acho muito irada, mano. É uma das M4 aí, que custa perto de 100 reais, mas top de todas. E se você quiser ela em Minimal Air, o preço já vai cair pra 52 conto, mano, já. Corta pela metade o preço dela e ainda é uma skin muito bonita. Vai ter um pouco de desgaste ali no pente, no estoque, né? Vai começar a ficar desgastado, mas vale a pena ainda comprar em Minimal Air. Já em Field Tested, que custa aí 30 reais, a gente já vai começar a ver um pouco mais de desgaste, principalmente quando a gente recarrega a skin, mas mesmo assim, ainda dá pra comprar em Field Tested, ainda tá bem bacana. Agora a M4 do. Top 8 é a Royal Paladin, cara. Que skin da hora! Eu gosto muito dessas skins que puxa aí pro dourado e tal. Ela é um pouco mais cara. Em Factor New tá, não vou mentir. Tá 380 reais. Essa daqui provavelmente vale mais a pena você comprar Minimal air que já cai aí pra 95 reais. E também é aquela skin que perde um pouco do brilho, mas não tem muito desgaste. Pelo menos nesses floats aí iniciais, né? Factor New Menuar Field Tested e Field Tested tá 27 reais. Dá para ver que realmente perde um pouco do brilho. Do dourado, né? Mas ainda tá muito maneira, mano. Ela fica um pouquinho mais, tipo, antiga, digamos assim, um pouquinho enferrujada, tá ligado? Um ar aí de vintage, sei lá. Porra, maneira, maneira. Comprando qualquer uma delas, você vai estar tá experimentando uma valorização insana aí, pode acreditar. E no top 7 temos a Desolate Space. Eu achava um pouquinho mais bonita que a Royal Paladin. Ela tá custando 100 reais em Factor New. Esse astronauta aí, eu não sei, mano. Não combinou muito com resto da skin, mas as cores da skin são muito iradas, mano. Bem futurista e tal, né? E Minimal Minimalware já corta aí pra R$40,00 apenas. Então, possivelmente vale bem mais a pena Minimal Air do que Factor New. Porque praticamente é a mesma coisa. Em Field Tested, ela tá saindo aí em 25 reais, galera. Eu acho que não compensa nenhuma skin comprar abaixo de Field Tested. Porque onde mais tem gente comprando e vendendo é Field Tested. É a skin mais líquida. Essa daqui, Field Tested, já tá animal, velho. Só bota um pouquinho do brilho aí. O Top 6 é uma skin que já valorizou pra caramba depois do Nerf da M4A1S. A gente tá falando da M4 Hellfire. Em Factor New, ela tá Saindo 240 reais e Minimal wear tá duzentos reais, praticamente não muda quase nada, velho. Factor New e Minimal wear. Essa daqui eu falaria que até vale a pena ir no Factory New mesmo, porque a fio de teste tá 180 reais, mano. O jeito que essa skin valorizou, principalmente por causa dos colecionadores chineses e tal, mano, é muito doido. Valorizou muito rápido pelo fogo e tal. Da skin ser chamativo, né? top 5 tá uma das M4 favoritas da galera. Falando da Neo Noir, também tem a Alp dela, né? A M4 Neo Noir tá saindo Factor New aí R$ 225 reais. é uma skin muito bela mano uma skin muito muito irada de verdade o branco com o rosa e o preto ali cada um destaque um contraste absurdo né ela em Air já começa a apresentar um pouco mais de desgaste mas tá valendo a pena ainda velho tá custando apenas R$ 70 reais na versão Air. e R$ 28 reais na versão Field Tested onde a gente já pode ver um certo desgaste né diminui um pouco o brilho da skin não fica aquela mesma coisa e a Top 4, mano, é a M4A4 Azimov. É a única M4 aqui dessa lista que não vai ter em Factor New e nem em Wear. porque ela começa em testado em campo, aí tem bem desgastada e veterana de guerra. Enquanto que a Field Test a tá custando 600 reais e essa skin ela tem uma limitação, ela só vai até 0.18, mano, não tem ela Factor New, não tem ela minimal, Air, acaba realmente testado em campo. É uma skin um pouco mais cara, realmente, é uma skin mais antiguinha aí, né, que a gente tem há bastante tempo no jogo, é uma... Skin muito hypado. Chegamos ao top 3. Agora se preparem, tá, mano? Na verdade, o top 2 e o top 1 é bem caro. Essa daqui, nem tanto. Mas prepara o bolso aí, porque se você quiser a M4A4 de Emperor Infector New, você vai ter que desembolsar 600 reais, velho. É isso mesmo. 600 reais essa skin criada aí pela Two Minds Studio Designers Brasileiros. Hypou demais, mano. É a terceira M4A4 mais hypada do jogo. Só que tem uma notícia boa: não é o tipo de skin que desgasta muito. Você pode tranquilamente pegar em Minimal ou em Field Tested, basicamente só vai perder um pouco do brilho e ter um desgaste mínimo em algumas partes da skin. Então ela já cai aí para 200 reais em Minimal Wear, né? Já é bem mais acessível e 60 reais em Field Tested. Essa eu escolheria particularmente pegar em Minimal Wear, porque realmente é um terço do preço da Factor New e muda pouca coisa. Top 2! Galera, particularmente é a minha M4 favorita do momento. Estamos falando aí da Poseidon, manos A segunda skin mais cara de M4 a 4 que se você quiser pegar infector new subiu o preço dela viu bicho tá 5.700 reais com o float perto do 0.06 aí né ela é da mesma coleção da Medusa que é a coleção aí de deuses e monstros mano essas skins aqui elas raiparam bastante velho são bem conhecidas tanto a Medusa quanto a Poseidon porque a Medusa por muito tempo foi a segunda op mais cara e a Poseidon até hoje é a segunda M4 mais cara né hoje a Medusa perdeu aí pra para pra Prince, etc. Mas a Poseidon continua sendo a segunda M4 mais cara e é uma escolha muito foda, mano. E ela em Minimalware não cai muito preço, não, velho. Enquanto o Spector New tá R$ 5.700, em Minimalware tá 4.250. Eu falei que essa skin era cara, bicho. É provavelmente a única skin até agora que eu não compraria em Minimalware porque ela já tem um desgaste bem bem aparente, mano. E Field Tested não compensa de jeito nenhum. Você vai estar tá pagando 4 mil reais por uma Poseidon Field Tested toda cansada. Tem uma curiosidade também bacana, que não existe Poseidon bem desgastada, veterana de guerra, termina em Field Tested. Factor New, Minimal War e Field Tested. E claro que a skin top 1 de M4A4 é a HAL, galera. Não tinha como colocar ali outra posição, mano. É a skin mais hypada, é a única skin contrabando do CSGO, né? A única arma contrabando, tirando o Howling Down, né? O adesivo aí que também é da HAL, essa é uma skin que teve durante muitos anos a tendência de alta de sempre valorizar muito mesmo, porém, com o buff aí da m s essa skin aqui desabou de preço, caiu tipo 50% a maioria delas, é uma skin cara pra caramba mano, hoje tá 27 mil reais em Factor New sem Stat Track, Stat Track vai pra 70 mil reais, bicho, enquanto a gente tem ela em Minimal Air custando 18 mil e fio de custando 14 mil o que, que eu acho que compensa aqui se você realmente quiser uma HAL? Cara, fio teste já é bacana, só que você vai ficar percebendo alguns detalhes ali de desgaste na skin, e o mesmo vai pra Minimore, porque até Factor New Hall é um pouco desgastada, tá ligado? E o Hall é aquele flex insano, mano, tipo você ter uma Hall dentro do CSGO realmente mostra que você é rico, tá ligado? Então se você for comprar uma Hall, eu esperaria pegar uma Factor New, tá ligado? Juntar skins aí, fazer uma trade e pegar uma Factor New. E essa aí foi minha lista então das 10 M4 a 4, daqui uma semana eu vou voltar aqui e a gente vai comparar os preços pode ser, porque eu tenho certeza que daqui uma semanas esses preços vão estar bem maiores, e aí a gente faz aquela comparação de quanto estava hoje, quanto estava aqui uma semana, então ativa o sininho aí embaixo pra você não perder esse vídeo, se você comprar alguma dessas skins da lista, comenta aí que eu quero saber, dá um like aí, tamo junto, falou!